Chakra Coronário. No topo da cabeça, possui 960 raios, com uma flor central de 12 pétalas. De cores variadas e altíssima velocidade em sua rotação, é sede da consciência, centro da união divina. Os chakras são degraus energéticos. À medida que vamos subindo, chegando ao chakra da coroa, o nível de vibração aumenta. Por meio do chakra coronário, chegamos aos mais elevados níveis de meditação. Associada ao sétimo chakra está a glândula pineal, que tem por atividade receber as energias dos chakras e distribuí-las na função celular de todo o sistema endócrino. Sobre os aspectos positivos e negativos do desenvolvimento do chakra da coroa, Patrick Draut explica. O sétimo chakra, chakra dos místicos, pode ser também o dos esquizofrênicos. É um chakra ligado à iluminação. Segundo Ronald Lang, o pai da antipsiquiatria, os místicos e os esquizofrênicos se encontram no mesmo oceano, líquido encefalorraquidiano. Mas lá onde o místico nada, o esquizofrênico naufraga. O místico é, pois, capaz de apreender e gerar visões do após-vida, de entrar em estados de felicidade de samadhi e de união, enquanto o esquizofrênico ignora o que lhe acontece. Ele está aqui e ao mesmo tempo do outro lado. Qualifica-se de delírio místico e desregulagem do sétimo chakra, que tem necessidade de ser regulado da mesma forma que sua glândula endócrina correspondente, a epífese ou ainda a glândula pineal. O uso das cores para a cura. O violeta apresenta a mais alta taxa de vibração no espectro das sete cores. Trata-se da cor dos imperadores e da realeza. O branco simboliza tanto a inocência quanto a perfeição. É a cor da página em branco, da criança sem experiência, da noiva virginal, mas também a cor do iniciado superior refletindo a pureza que advém da inocência depois da experiência. O dourado simboliza a energia do sol e de tudo o que é sagrado. É a cor do metal mais precioso, que também simboliza a pureza. Por vezes é considerado a cor do princípio masculino, mas no chakra da coroa deveria ser compreendido como algo que integra a sabedoria equilibrada e perfeita. O violeta é uma cor da purificação. Visualizá-lo no chakra coronário ajudará a eliminar as impurezas do campo energético. O branco e o dourado ajudam a estimular o contato com o seu eu superior e com seus mentores.